Com o início do ano chega a CS, uma espécie de Mecca de geeks onde várias marcas tecnológicas, gigantes ou startups, apresentam em Las Vegas os conceitos dos seus novos produtos destinados aos consumidores. Dos mais bizarros aos mais incríveis, vamos fazer uma ronda pelos que mais me chamaram a atenção durante estes 3 dias de feira. Os mercados da tecnologia e dos automóveis começam a fundir-se cada vez mais e têm vindo a tornar-se um dos maiores focos da CES com inúmeras marcas a apresentarem os seus concept cars futuristas. Uma delas foi a Peugeot, que apresentou o Inception, provavelmente o concept car com o interior mais feio que já vi em toda a minha vida. Outras marcas foram apresentando os seus novos modelos elétricos, mas nenhuma se destacou tanto quanto a BMW, que apresentou o D, um carro que muda de cor usando painéis e ink. O color pode nos a Big Tech também continua a dar passos nesta indústria, com a Google a anunciar novidades no Android Auto e a Samsung a mostrar como imagina o futuro dos carros conectados. Após ter apresentado o Vigeness há uns anos, a Sony decidiu unir-se à Honda e apresentar o Afila, o primeiro carro da parceria entre as duas gigantes japonesas. Sendo a Sony uma gigante no mercado do entretenimento, este conceito já está a ser apelidado de Moving Entertainment Space, ou em português, uma PlayStation com rodas. Mas não só de carros, é feita a CES. A Hyundai quer ser a Tesla dos barcos e apresentou o seu novo sistema de navegação autónoma, que inclusive consegue atracar o barco automaticamente. A plataforma consegue ainda usar inteligência artificial para ajudar a descobrir qual o melhor local para apanhar peixe. As apps para lugar perfeito, baseado em coisas como o preferido, históricos de And more. Ou então encontrar o melhor spot para apanhar os banhos de sol em alto mar. The spot and there just in time for that Voltando à Terra, literalmente. Perdão me o trocadilho, mas tinha de ser feito. A John Deere apresentou o seu primeiro trator autónomo e máquinas agrícolas que usam inteligência artificial para evitar o desperdício de fertilizante durante a plantação, disparando apenas para onde foi plantada a semente, em vez de usar um jato contínuo. Foi também apresentado um pulverizador inteligente com 36 câmaras que apenas aplica inseticida onde existam ervas daninhas, em vez do que é feito atualmente onde um os campos são pulverizados até onde não é necessário. Para fechar o capítulo dos veículos, foi ainda apresentado um carrinho de bebê com inteligência artificial em para que os possam quando não está ocupado. E quando você Na Smart Home, temos várias marcas a apresentarem os seus primeiros produtos compatíveis com o Matter, que irá marcar o ano 2023 no mercado da casa inteligente. A MIUI Board é basicamente uma tábua inteligente. Sim, uma espécie de Smart Display que te permite mostrar informação e interagir com a Alexa e os teus dispositivos inteligentes. Uma bonita peça de design que tenta remover os ecras invasivos dos nossos espaços, mantendo a funcionalidade. Por falar em ecrãs, a Display apresentou a primeira TV completamente wireless que funciona através de 4 baterias removíveis e pode ser colocada em qualquer parede usando um sistema de sucção. A Shelfing apresentou uma câmara para o frigorífico. Para além de permitir ver um feed do interior, ainda usa inteligência artificial para perceber quais os produtos que tens, avisar sobre prazos de validade e até recomendar receitas baseadas no que temos no frio. A LG decidiu seguir as pisadas da BMW e apresentar também ela algo que muda de cor, um frigorífico. Que até tem party mode. E para os Sneakerheads, a LG mostrou ainda a Styler Shoecase, uma caixa que permite desodorizar as sapatilhas e metê-las em exposição. Bem, vamos agora para um tema que domino muito: a saúde e beleza. A Withings, conhecida pelos seus produtos inteligentes focados na saúde, adicionou um novo sensor à sua gama, um sensor de urina que permite analisar vários parâmetros relacionados com a nossa saúde e mostrar recomendações e ações que devemos tomar para regular o nosso corpo. A L'Oréal apresentou o APTA, um assistente robótico de maquilhagem para pessoas com incapacidade motora, basicamente um gimbal que ajuda a meter batom. Agora imaginem uma impressora de maquilhagem para sobrancelhas. Sim, foi isso que a L'Oréal criou e chamou de Brow Magic. E já que falamos em impressoras, a Neutrógena apresentou uma impressora de gomas que melhoram a pele baseada em vitaminas e minerais. Através de uma app, os utilizadores poderão fazer scan da sua cara e esta irá identificar quais os nutrientes em falta para assim poder imprimir as gomas de acordo com as necessidades da pele de cada pessoa. Vamos agora a uma ronda rápida de produtos que não se enquadram bem nas outras categorias, mas que são bizarros ou incríveis o suficiente para não serem esquecidos. Os ecrãs Foldable já não são nada de novo, mas a Samsung apresentou o Flex Hybrid, um tablet que, para além de ser dobrável, é ainda extensível. A MSI apresentou algo pequeno, simples, mas bastante interessante: uma caneta stylus que também escreve em papel. Depois temos a Fluent Pet, que quer meter cães a falar através de botões. Depois temos a Block, uma tábua de cozinha com um ecrã que custa cerca de 700€ euros e te dá a maravilhosa oportunidade de subscrever aulas de cozinha por uma módica quantia de 40€ euros por mês. Sim, sim, 40€ euros por mês por uma tábua de cozinha que custou 700€. Euros. E a marca francesa Atmos Gear traz-nos um casamento entre uma de board e um par de patins. São os primeiros patins elétricos com 20 km de autonomia e que arruinam qualquer hipótese de encontrares um parceiro amoroso quando te virem com dois patins ligados através de cabos a uma fanny pack. Depois temos também a Prinker, que no ano passado apresentou uma impressora de tatuagens temporárias e este ano lançou uma impressora para pintar o cabelo. Por fim, não podia deixar de destacar mais um bife entre a Google e a Apple. Na esperança de fazer com que a Apple passe a suportar o RCS, substituindo do SMS, a Google voltou a atacar a Apple com a campanha Get Message. Pronto, e foi isto. Agora resta-nos ver quantos destes produtos vão ver a luz do dia e quantos são tão absurdos que vão ficar no esquecimento.